Não, deixa eu ver se eu tá gravando aqui, tá gravando? E fala pessoal, tudo bem, o Paulo, É mais um vídeo, eu vou jogar Sonic Dash. Esse vídeo é pra só na Minecraft, mas não tava rolando, eu ia gravar. Mas o gravador não gravava, então tive uma ideia de gravar Finalmente Sonic Dash Depois de bastante tempo Obviamente que não ia excluir esse jogo no meu canal Caso que foi um clássico que deu, que deu, já deu um vídeo que deu um milhão Quer dizer, não, um mil de visualizações que ajudou muito o meu canal como que tá hoje Eu fico muito grato por vocês, né? Por causa do Sonic Dash da, do vídeo, específico que deu mil. Fiquei muito feliz por ter bate, por, por, por ser o primeiro vídeo que bateu mil visualizações. Também vamos Fum, já, roleta já peguei o canguejo. Você ganhou você poderes de combo de inimigos. Ok mas sem enrolação tá mas deixa logo aqui no é canal ativa o sininho para todos os meus vídeos e droga e e vamos jo e bora jogar depois vou coisa lá né toda tá dando coisa lá difícil que isso que foi isso o barulho nem deu é, nossa nossa o espinhado nem consigo fazer o barulho de vir então assim como sempre assim, trava quando eu pego o o, o anel estrela vermelho Oxi! Oxi, com o que... Oh, meu Deus do céu, né? Dá pra você se mexer ou não? Aê! Oi, vi, grátis. Meu Deus, eu buguei Ou oh, arrancada Ele tá, tá com um filme de azul ali Meu Deus Poxa, ficou ao contrário <risos> ali na arrancada. É pra se si, sim, é quando não está carregado e quando está é, usando e carregado também. Igual tá completamente diferente. <risos> e temos uma chance. Tesses dias é. Eu tinha, eu, eu tinha falado que tinha lançado um novo jogo do Sonic E é real mesmo, o um novo jogo do Sonic já lançou Um dia antes ou primeiro de abril Só pesquisa no canal, pesquisa no Youtube, novo jogo do Sonic Tal Talvez você consiga achar o, no, o novo jogo do Sonic lá no YouTube tem até que bastante canais fazendo jogando es, o jo, o novo jogo do Sonic parece muito legal também tipo um assassinato de, do Sonic tipo assim Ei, tá. Eu abaixei o volume também, tá estava alto, estava. saber quanto o meu canal o meu canal chegar aos 200 inscritos eu vou fazer um tipo um especial é hum, tipo um react eu acho eu não sei se vai dar certo ou fazer um vídeo de um jogo comelando também ou fazer um react assistindo os vídeos dos meus amigos é talvez um react ou jogando o jogo como sempre eu já fiz um vídeo, um vídeo de react, mas eu apaguei o vídeo e não dá pra mais acessar o vídeo. É o vídeo assistindo o canal do, Lu, do meu amigo Luiz Henrique. Mas vamos voltar a jogar, né? Nossa, a gente tá buga bugado aí. Sempre, sempre travando O vídeo vai ser curto também Né Eu não quero fazer um vídeo longo dessa vez Caso que eu tô meio gripado ainda Desculpa aí, por demorar muito, sério é, Fazer vídeos por dias Mas Mas eu tenho que me recuperar da gripe pra ficar melhor Mas esse foi o vídeo né Sapo Paulo e Henrique, Ninja Fogo e você e todos. Tchau!